Olá, sou o deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, sou relator da reforma política aqui na Câmara dos Deputados. Quero dialogar com você, internauta, com você, eleitor, com a juventude principalmente, que queira exercer a cidadania da maneira mais importante e mais relevante na vida de uma pessoa. O relatório está à disposição no portal eletrônico da Câmara, e dentro do relatório tem um dos pontos talvez, que talvez seja o mais relevante neste momento. Nós estamos propondo para o Brasil uma nova cultura política, uma nova maneira da sociedade participar. Você há de convir comigo que não existe democracia sem partidos políticos. E para isso estamos mudando o sistema de votação. Ou seja, os partidos terão que ordenar uma lista, com transparência, com democracia, convidando teus filiados, teus eleitores para ali participar. Os partidos terão que apresentar para os eleitores o currículo de cada pessoa que está ali compondo a lista. E você terá uma outra visão, você votará na proposta partidária que o partido terá que apresentar e protocolar na justiça eleitoral. Assim sendo, dessa forma, não inventando outras coisas, mas apenas copiando aquilo que tem de melhor no mundo, nos países democráticos, nós estamos apostando numa nova cultura política, a política como a razão da vida de um país.